Esse espaço, a agricultura digital, ele faz parte do Arena Startup World, né? Que esse ano, na Feira do Empreendedor, trata da transformação digital, né? Que é um tema amplo, é, genérico, né? Muitas vezes abstrato, né? e, e dividi, acabei dividindo em 16 subtemas, inclusive o agronegócio digital. Então a ideia foi trazer uma mescla de startup, né? ou seja, aquelas é, empresas de base tecnológica que estão já operando no mercado, junto com é, Corporativo, né? a empresa BASF, é, e consultor de mercado para no final dessas palestras é, que a gente chamou de pílulas, né? Esses essas inserções de conhecimento rápido, fazer um grande painel, um agro né e discutir as oportunidades, as tendências dessa área que nós já somos líderes mundiais. Né? Agricultura, nós falamos que uma fazenda é uma fábrica a céu aberto, é um celeiro de inovação. E o Brasil sempre foi protagonista no agro e sempre será. É, não é à toa que nós somos exportadores dos maiores alimentos é, para o mundo todo. E o que, que a agricultura está precisando agora? Está precisando de criatividade e de pessoas diferentes para trazer soluções para problemas antigos. E é aí que vem o potencial da startup. A startup consegue trazer inovação com entrega de valor ao produtor e consegue aí resolver diversos desafios desde solo, a pragas e doenças, a questões climáticas para ajudar com que o produtor consiga maior produtividade e claro que a gente consiga maior sustentabilidade. A tecnologia para o agronegócio só vem crescendo e a necessidade do produtor sempre é, é muito grande. Sim, a gente começou, a gente ainda é uma startup pequena e tem diversas oportunidades para o agronegócio. Consumo no mundo de alimento cresce todo dia e o produtor cada vez é apertado para diminuir custo e aumentar a sua produtividade. Qualquer coisa que você ajude o produtor em, em um desses sentidos, você já vai estar tá agregando é, valor para ele não só para ele, também para o mundo. O SEBRAE é um grande parceiro nosso, ele abriu a porta aqui para a gente em diversos eventos para a gente conseguir se comunicar com esse pequeno e médio produtor é, do, do setor aí, do agro.